Nossa, eu tenho um pouco mid, mano. N.A. ter marcado mid. Mas eu posso fazer esse aqui, ó, galera: Zig, Talon, Lúcia, Hamer, Echo, Pantheon, Nico. Só. Pô, eu acho que vai ter que ser Ziggs, galera. Eu fico de longe tacando bombinha. Mano, e se eu falar que Ziggs é o melhor aqui? Porque de Ziggs eu consigo matar o Kartus de longe sem ter que chegar nele. Eu mato o Talon de longe, tá ligado? Ziggs, mano, Ziggs. Eu tô tão na dúvida que, porra, sei lá, velho. Isso aqui mesmo. Toda vez que tem Talon <risos> Kartus assim, já dá maior medo, mano. Tá nada, Vitor. Pior que aqui não tá chovendo, não, mano. Ó, calorzão, maior calorzão da preula. Nossa, o que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui, mano? Que que é isso aqui, mano? Para com isso aí, menino. É ele, não é? Para com isso aí, menino! Para com isso aí, Zé, pelo amor de Deus! Que que é isso aí, mano? Olha esse cara, mano. Mas eu só vi a cabeça. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, LG. Lanço o flashinho pelos dois primes mensais. Tô todo dia te acompanhando e você merece o mundo. Pega a flops. Pega essa aí pra você fazer, tia. Flashzinho paga aqui no melhor manuseu plausivo, Obrigadão pelo seu resubzão com a gente aí, minha guerreira. Só boa, só boa. Deixa eu entrar isso aqui com o Mano D. Opa, beleza, Mano D? <risos> pega, pega. Pega, pega, meus meninos. Cadê? Deu gostezinho por, por Prime? Tive que dar um flash aqui, mano, pelo resub. Coisa linda, né? coisa linda. Deu goste por Prime, cadê? Ah, você ah, deu goste por Prime? Aí, aí, galera. Não, era só o meu, pô. Aí, aí galera, ninguém, ninguém ah, tava sabendo. Sei não, você também pegou uma surpresa. Você nem falou nada, mano. Minha... Toma. Rebenta no cara mid aqui, mano. Eu vou matar ele. Pode ir, tô arrebentando ele, mano. Não, eu não sei se mata não, será? Eu vou tentar jogar ele pra baixo, ó. Mas... Ah, ele vai dar win. Chegando. Ele sabe que eu tô sem flash e morri. Ah... Morri não, morri não, morri não, morri não, morri não. Morri não, morri não, morri não. Morri não, morri não, morri não. Ah, Mano D, que que eu é não isso pego. aí, Mano D? Ele não eu tem não pulinho, ele não tem e nem flash, ele não tem pulo e nem maldade. flash, pô. <risos> ah, é, não vai, o dele. A, a Camille vai descer. Eu não tenho flash, mano. É, tá vendo? É. Faz falta, né, mano? Os bagulhos. <risos> <risos> o cara tá sentindo na pele como que eu jogo todos os dias, <risos> galera. É, é difícil, que né, ódio. mano? É difícil, né, mano? Porque é difícil pra caralho, velho. <risos> Eu Relaxa, eu faço a boa aqui, ó, te dou um assist aí, vai Pega essa obrigado. assistência aí É isso aí que eu sofro todos os dias, tá? Eu tô indo pra te ajudar, tô indo pra te ajudar mato. Né? Oh, Nossa, cara. você não farmou nada? Dá tá pra matar não. Ai, você empurrou ele mais ou menos Empurrei pra tu Corri, hein? Vai matar tá dano nele, né? você já tá morto Ai, Não sei mais como Tá boa. bom, tá bom, mata, matou Tá bom Tá bom, caralho, mas é melhor que nada. Ó, se o Atrox matar, tá bom. Mata. Ah! Oh, mano, ele tá indo pro top, os galos dele vai resetar. Mano, eu vou abrir dois níveis no Talon, velho. Que doideira, né, velho? Acho que eu só leio ele. Vou tomar dois. Nossa, mano, olha o couro que eu tô dando nesse cara, velho. Flash bolinha sim ou não, galera? Quem que falou? Flashzinho pro Prime lá, galera, que vir deslizando o grandão. Ó, oh, a Zaira, ó oh, a Zaira, se pega. liga. Olha a Zaira, olha a Zaira. Um R eu mato? Será, galera? Um R? Fazer ah, não, uh, uh, uh. O fato é que tá todo mundo mid, você tá vendo, né? Ah, Vai não aqui. tem problema, não. Eu tô vendo. Ah, mas ele tá trollando, que é isso aí? Você que tá trollando. Eita. Você sai? Acho que ele tá sem... Ele mirou eu, ele Deixa mirou esmaitar. eu. Calma! Traz pra cá, traz Ui. pra cá. Obrigado! Dei muito dano, dei muito dano, dei muito dano. Eu não consigo voltar. Ai, Aproveite, mano, eu não quero. voltar sim. Ai, Marquinhos! Bombinha! Nice! Ah, o talho do time. Vem, Dedê! Ai, Ai velho! Vai levar, eu já Só junto, sai, só não. sai! Ó, o Reimer, o Reimerzinho, cachorro! Tá sem ult! Vem, Riverzinho. Beleza, sai sem mana! Eu, eu vou pego, ter eu TP! pega, pega, Também acho, também acho! Ó, a bombinha dando slow! <risos> <risos> Flasher. Precisa usar alto mid não! Ah, você já usou? Já usei! Já usou, cara! Então é só eu levar! Caramba, que delícia, mano Caralho, cheguei Nossa, eu peguei, muito gold, velho Eu tinha zero na bag, olha isso Ai, velho, quase que ele mandou a braba Vai oh, subir o Talon Tá subindo Ajuda eu? Marquinhos? Marquinhos tô chegando Mas você morre Mano, eu acho que eu vou matar Os cara, empatados, galera 50-50 Por favor, votem na Amanda votem na Amanda Vota na Amanda, galera É isso aí, Eu véio. paro ele, eu paro ele Parei, parei, parei <risos> peguei, peguei, oh, peguei, peguei, peguei, peguei, peguei, peguei, peguei. Recarim tá meio injusto, né? Tá, tá. Isso aí se você percebeu, né? Que isso, eu dei caro no tá talo. É, tá, tá injusto mesmo, não, mano. Não, é isso aí, vou roubar a diângua inteira aqui. Transform. Aí. Mano, olha isso, galera. Eu levei mid, fui top, distribuí vantagem, levamos top. Acabou, mano. Mano, olha pelo velocidade que eu levo, torre, velho. É bizarro. O Blue aqui tá nascendo sapo, vai. Tá só, ficou a giga, tá? Ok, ficou daí. Salve, Salve, Marquinhos. Ô, ô, dai, vai, ô, vai. Consiste em soltar aquela bomba e falar um <risos> no final. Já morreu, Opa, conhecer. Eu já mandei a bomba aí, ô, ô Breno. Obrigadão pelos ah. três meses com a gente, meu lindo. Estourou! Só estourou. agradeço o apoio, calma, liberou ainda não. Opa. Agora liberou. Mano! Eu peguei 100% barricada dessas partidas, rapaziada. Todas as barricadas eu peguei, mano. Você não quer fazer uma loucurinha cara aqui, Que cara bom. Não. Que loucurinha. Não, o Talon subiu. Oh, ó, a Morgana roubando a jungle. Você acha que o cara liga? Mas faz uma graça aqui. Só que, só que não tem nada pra pegar. Aqui, acho que o Akard está, alto então Eu vou lá checar. Eu subo. Oh, o apareceu ali. Vou dar cara. Ih, né? o cara vai morrer. Pra cá. Acho ele... que ele mata, mano. Ah. Oh, matou, matou. Cobre esse Talon. Eu chego, eu chego. Tô... Eu o Akard está me parando, mano. Ah, eu morro. Morri. Ai. Nossa, olha eu jogando de Ziggs, mano. D. Caralho, isso foi pog, não foi, galera? Matou. Marquinhos. Nossa, mano. D. Fala, mano. Olha esse Ziggs, galera. Pega, pega. Pega, pega, meus meninos. É, olha pra um mira do no outro, fi. É poucas. É Ronaldinho, Ziggs, Ronaldinho, velho. Eu dou TP lá, mano. Eu dou TP lá, velho. Zigão na massa. Chega, chego, eu chego, pra cá, mano. Tem gosto, tem aí, Ghost! Mas eu só abri a cabecinha, velho! Coloca aquela lá que tu apaixonado e manda rosinha. Hi -hi. Uh. Ai, meu Deus! Mano, eu mato essas áreas num RQ, galera. Literalmente. Ô, você, você tá fazendo o que depois de esteirar aqui e bagulho? Pode fazer sem blood esse jogo, né? Quer soltar logo não, mano? Já vai que ele a vai liberar o caramujo, manda salve da visita para mim, Wesley. Pera aí, Akali, pera aí, Eita. papai. Obrigado pelos bits também. Eu vou morrer. Já saí Calma, eu dei meu máximo de dano, dei meu máximo de dano, mas que esse hum. campeão não dá. Eles vão barar. Nossa, eu posso dar BTP, posso dar BTP. Certeza, certeza, que visão? Certeza, certeza. Dá visão ou não? Já estão lá. Então eu vou dar TP, vou dar TP. Eu não tenho. Vai, vai, vai, vai vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Deve acabar essa merda. Não tenho visão. Smythe deck! Eu mato o Karts, <fixos> eu mato o Karts, <fixos> eu mato o Karts, eu mato o cards. Só sai, só sai, peguei. Ah! Boa, Marquinhos! Nem precisava do flash, nem precisava do flash. Eu vou! Aí, ó, o talo, ó, o talo. Olha lá a bomba lá pra ele. Ó, cagou nele, cagou nele. Ah! <risos> Na moral, eu aí, sou o maior bom, mano, ó, bomba de Zinx, de, de, de, de, de, de, galera. Porra é essa, velho? Vou comprar meijá e foda-se empolguei. Dá pra ir, pra ir pro YouTube, essa, hein, galera? Ó. Mataram. <risos> Olha lá, olha o dano. Se tivesse útil, ele morria, tá ligado? Ah, mas é o over pra sempre? Como é que é? Eu? Vou ficar aí pra sempre? Aham. Uhum. É. Olha lá a Zaira morrendo, então. Pega essa opção <risos> ó. Olha lá. <risos> é só de longe, mano. Caralho. É full longe, mano. Já manda oi pro YouTube, galera. Pelo amor de Deus, manda oi pro YouTube. Essa aqui vai. vai? Ah, mano. Que relaxa, bem. relaxa, mano. Eu tô com você, pai. Arrebenta ele. Aí, azedou. É, esse exaust aqui é foda, mano. Ai, velho, se eu tivesse cooldown. Tá dando muito dano. Vida sem... Só é R, só pra testar o dano. Ó, esse aqui! É, o gamer é tá lá. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Tá sem mana. Tô chegando. Ah... Gente, luta! Luta. Tô no Karts. Um, dois, três e... Dá meu peta. Ah, da vai, GG? Vai. Era bom da GG nisso aqui, hein, véi. Caramba, galera, a bomba, né, mana? Marquinhos, marquei. Nossa, véi! Caralho, se eu tacasse o eu, eu matava todo mundo, véi. Nice, galera. Pega, pega, é. meus meninos. <risos> Esse aqui é o tal do pega, galera.